Ele ser menos volumoso do que a que Ele, quando o Sapucaí sobe, ele intercepta a água do, do Mandu e o Mandu vai represando, gerando aí um alagamento da, sei, da, parte, de baixo da, da a parte de baixo da cidade. O intuito do dique foi fazer um barramento, você né, pode observar em L. intercepta a água de chegar ao bairro São Geraldo, que era o bairro mais prejudicado nesta parte.